E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. E hoje ó, hoje eu estou bastante empolgado aqui que a gente vai começar um assunto novo no canal. A gente vai falar sobre criptomoedas. Eu estou empolgado assim porque eu fiquei sabendo que tem um cartão agora que dá 8% de cashback. E aí, pô, isso aí me chamou muita atenção. Eu fui atrás para saber realmente como funcionava, né? Aí eu acabei chegando nas criptomoedas, né? E cheguei nessa exchange aqui, Cripto.com. Eu vou mostrar aqui para vocês, daqui na tela do computador, como ela funciona com tudo, tudo que você precisa saber para começar. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a crypto.com e ainda o cartão de crédito dela. Bem, aqui é a Cripto.com. Eu vou mostrar o site que completo, que tá bem bonito aqui com bastante informação. E o que a gente precisa saber, ó, esse aqui acho que é o Matt Damon que tá fazendo propaganda para eles aqui ele fala aqui que já tem mais de 10 milhões de usuários tá bem gigante mesmo mais de 200 criptomoedas ao custo real você tem até oito por cento de cashback aqui né dinheiro de volta aqui com um visa e também recebe recompensas de até 14,5 por cento seus criptoativos e você deixa em depósito esse aqui é o aplicativo né já já a gente baixa ele eu vou mostrar aqui para vocês tá você pode comprar todas as moedas aqui Aqui tem os cartões de crédito, que a gente já vai entrar nele. Você pode fazer depósito é, e ganhar recompensa já falei, né? Até 14,5%. E aí o aplicativo, beleza. Ah, isso aqui também é interessante. Ela foi fundada em 2016. Tem mais de 3 mil pessoas trabalhando nela. 10 milhões de usuários, né? e cobertura aí de seguro de 750 milhões então vamos ver realmente se é 8% de cashback o que, que tem aí por trás de tudo isso né Beleza a gente já pode ver aqui que primeiramente aqui ó que 8% de cashback isso aqui que deve ser o mais difícil de conseguir né os outros dão 5 3 2 e 1% de cashback a diferença desse cashback aqui é que eles te dão em criptomoedas dessa exchange que é o CRO para você ter esse azul você não precisa deixar nada Ali guardado, você já pode solicitar assim que você criar a conta. Para você receber aqui o, o vermelhinho, você precisa deixar dois mil reais aqui de stake que se chama né? Deixar o um dinheiro na conta durante 180 dias ou seis meses e aí você deixa esse valor e você depois vai ter o direito de receber esse cartão aqui. Mas ele tem outros benefícios bem legais que eu já vou mostrar aqui para vocês. E aí posteriormente, como você pode ver, né? 25 mil, 250 mil e 2 milhões e meio é um valor bem alto aí para você deixar mas eu vou te falar uma coisa que eu achei muito interessante aqui então fica até o final do vídeo mesmo para você entender tudo que eu tenho para te falar primeiramente que esse cashback aqui você vai ganhar em CRO que é a moeda aqui da cripto.com lembrando que também que você tem outros benefícios aqui no cartão que eu achei bem interessante né se você já pegando aqui o Rubi você ganha aí 100% de cashback no Spotify se você pegar aqui o azul ou o verde, você ganha aí em Netflix também, Spotify e Netflix. Depois aqui os Platinos aqui, você ganha também do Cashback de 100% aí, né? No Amazon Prime, esse aqui eu não conheço, Speedia, 10%. E o Black aqui também tem todos esses benefícios aqui, mais 10% no Airbnb. Lembrando que a partir do azul e do verde, você já tem um acesso aqui a lounge Key. E os outros você ainda tem mais, o seu acesso e mais de convidado. Então eu achei bem interessante mesmo se você eu vou te explicar porque eu gostei bastante aqui do cartão e esses cartões aqui você tem o um limite aí para Sacar até mil reais no azul e aí posteriormente, como você tá vendo, bem, já é de costume do canal aqui te mostrar sites aplicativos que você ganha dinheiro só se cadastrando, né? Nesse aqui não vai ser diferente. Nesse aqui, você vai ganhar 25 dólares para criar o seu cadastro. E eu te digo que é o melhor, o quanto antes você criar esse cadastro. Como você viu, os cartões de crédito você precisa ter um dinheiro de stake, né? Guardado ali, depositado por 180 dias. Nesse caso, você vai assim que você se inscrever, você vai ganhar aí 25 dólares e é possível que esse esse valor cresça muito mais sabe por quê esse dinheiro que você vai receber você vai receber em CRO que é a moeda da crypto.com e normalmente essas moedas elas explodem sobem muito muito mesmo e de repente aí você nem precisa deixar esses 2.500 reais parado você só precisa aí se inscrever Baixar o aplicativo pelo código que eu vou deixar aqui na descrição. Quem sabe, sei lá, num prazo aí de 180 dias, esse essa é quantidade de CRO que você vai receber se inscrevendo por aqui. Já, já bata esses 2, 500 aí e aí você pode pedir seu cartão tranquilamente e ter todos os benefícios aí. Eu vou te mostrar o porquê isso pode acontecer. A gente vai aqui para a tela do computador e olha só: essa daqui é Crypto.com, né? É a moeda, é a CRO aqui, ó. E hoje está caindo, é melhor ainda você entrar quando ela está caindo. Ela está valendo 0,5603 de dólar. O que isso quer dizer? Você vai receber a quantidade de CRO no total de 25 dólares. Se eu colocar 25 dólares aqui, você vai receber 44,80 CRO. Então quer dizer que cada vez que essa moeda subir, você vai ganhar mais dinheiro. Então, e aí o ideal é você entrar hoje, ó, o quanto antes? Nesse caso aqui, hoje tá caindo 6%. E teve várias criptomoedas que caíram durante esse hoje e ontem caíram bastante. E é o melhor momento para você entrar, porque você não vai fazer nenhum aporte e já vai pegar ela num preço mais abaixo. Quando eu peguei, o total de dólar tava em real, tava dando 140 reais, e agora tá numa pra... Uma... um valor aí mais ou menos de 120 reais. O que eu tenho só de instalar o aplicativo. E eu vou te mostrar aqui por que essa moeda pode subir tanto, né? Olha só, essa daqui é a Kucoin, que é uma moeda também de outra exchange, né? Eu vou botar aqui desde o começo dela. Cadê? Desde o começo. Desde o começo dela, ó. Quando ela iniciou o processo dela de igual a, a Crypto.com, ela começou valendo aqui, ó é 80085 e vai e depois explode. Então isso aí vai acontecer provavelmente com a criptocom.com também. Que aqui, ó, ela começou agora, começou 0,06, aí foi subindo. Isso aqui é esse aqui já é o CRO que você vai receber, ó. Ela deu um bump aqui, subiu bastante, né? Se você tá gostando desse tipo de vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo eu quero saber se você quer saber mais sobre esse mundo de criptomoeda eu tô começando aqui é o primeiro vídeo sobre que criptomoeda aqui no canal e é interessante a gente dialogar e conversar um pouco mais sobre isso e aqui ó aí vamos em outra aqui o FTX também que é um token no começo vamos ver no começo dele como é que ele começou ele começou a quatro dólares mais ou menos e tá agora a R$ 43 reais. e outro também que é muito valorizado e que o pessoal de criptomoeda já conhece que é o BNB que é da Binance que eu vou tentar fazer vídeo aqui também sobre a Binance como você cria conta e tudo mais no começo dela ela valia que o 200 e 220 dólares e tá valendo agora 3 mil reais né não aqui tá em real desculpa aqui tá em real 221 reais e agora tá em três mil reais imagina só Vamos supor, se fosse essa daqui, né? Você vai receber 44 CRO no caso, né? Vezes, vamos supor que ele subisse a, o patamar daqui da, da, da Binance, né? 3 mil. Vamos supor, você um cadastro receber aí 132 mil. É claro que eu estou exagerando muito. Muito, com certeza o CRO vai subir Muito, porque a Crypto.com Tá investindo muito, muito mesmo Ela faz divulgação pelo UFC Pela Fórmula 1, acho que ela teve Também na final do Flamengo e Palmeiras Também teve CRO Teve a propaganda lá da Crypto.com Então ela tá muito grande Já tá botando aí o seu cartão De crédito, sendo que algumas dessas Outras exchanges não tem nem cartão De crédito, então com certeza ela vai subir Ela vai subir, uma hora ela vai subir Então quanto antes você já tiver CRO na sua carteira e é melhor. E aí você vai ganhar aí mais ou menos uns 44 CRO só, se inscrevendo aqui pelo link que eu vou deixar na descrição. E é muito simples, é basta você clicar aqui no link e aí eu não vou mostrar o cadastro completo porque é simples, eu sei que você consegue fazer isso aí, né? Eu vou te mostrar só algum pormenor aqui. No básico é, é selfie, é documento, telefone e e-mail. E é para ativar a sua conta, não tem mais nada do que isso. Vai instalar o um aplicativo ou você usa o link aqui embaixo já para gerar com o código. Se você não tiver com o código de indicação, você não vai ganhar os 25 dólares em CRO ou você coloca o código que eu vou mostrar aqui também, vai estar no, no comentário aqui embaixo, e assim que você cadastrar tudo ele vai só te perguntar aqui se é selecionar a forma corrente do pagamento né normalmente vem em dólar, você vai escolher aí o, o Brasília Real, o BRL e aí ele vai utilizar o BRL e aí você pode ver que essa, essa imagem aqui Foi quando eu abri a minha conta E com certeza agora está valendo menos R$120,00, que é o melhor para você entrar agora Porque você vai ganhar mais CRO com isso Você já pode pedir o cartão o azulzinho ali para você ganhar o cashback que você vai ganhar em CRO, então com certeza que esse cashback que você ganhar de 1%. É possível que ele valorize muito mais porque vai ser CRO, então é muito válido. Eu vou pedir o meu e vou mostrar para vocês como é que faz tudo certinho. Tá, esse aplicativo é bem complexo, tem bastante coisa para fazer, mas o básico é se inscrever o quanto antes aí através do link aqui embaixo, que aí você vai estar tá ganhando esse dinheirinho tranquilamente. É claro que para você desbloquear e poder fazer o que você quiser com esses 25 dólares, aí você precisa ter de stake lá pelo menos. Aí 5 mil CROs que dá mais ou menos aí 2.500 reais. Você precisa deixar esse valor aí durante os 180 dias para você poder receber esses 25 dólares. Eu entendo que é um valor bem alto, mas eu acho interessante você se cadastrar de qualquer forma, porque ele, como eu falei, esse CRO pode evoluir, pode explodir aí e de repente você já tá com o seu aí na carteira e ganhar alguma coisa lembrando que logo depois de você se cadastrar você pode indicar outras pessoas também mas você tem que saber que tipo o seu bônus de 25 reais também por indicação só é desbloqueado depois que a pessoa deposita aí os dois ou ela ter pelo menos aí 5.000 CRO então já se inscreve agora no canal aqui também para você não perder mais vídeo como esse vou te mostrar outras criptomoedas vou te mostrar outras possibilidades que você tem de coisas simples coisas que eu já testei e te passo aí com veracidade para você não ter problema aí para perder dinheiro essas coisas, vou te trazer só coisa boa mesmo Então, valeu, até a próxima